É, ele, ele vem assim, né? Vem com a torneira, mas aqui os bandidos ou os gatunos, né? Eles invadem os quintais e roubam. Muita gente pensa que Angola é mato, mas não, mas não é. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós temos água potável num vídeo muito rápido. A princípio os levar ao nosso contador. em é Angola, os nossos, a forma de nós obtermos água é através de um contador em que o governo instala para cada casa. A princípio nós temos o nosso, o nosso é esse aqui. É, ele, ele vem assim, né? vem com a torneira, mas aqui os bandidos ou os gatunos, né? eles invadem os quintais e roubam, então o nosso aqui também foi roubado. E cá, cá aqui, é, aqui tem um número ou a numeração, em que, cada, em que ele vai fazendo a contagem, nós vamos consumindo a água, vamos indo consumindo a água e no final nós vamos ter uma fatura. Nós temos que ir à Central das Águas, que aqui é chamado de EPAL, e através disso, né, com a leitura que o, um agente da EPAL vem para cá no seu quintal, tira a leitura lá você vai encontrar já o valor que vai durante o, o, o teu consumo, né? que é mensal ou não, mas não é só através de, de como é que como é que é chamado para para vocês poderem perceber, Eu não sei em Portugal o que, que dizem ou no Brasil, mas aqui é mesmo contador, em Moçambique também é dito isso, contador, então nosso consumo de água potável é desta forma, só que isso não é para todo o sítio, não é para toda a parte de Angola em si, existem zonas mais periféricas em que estão a água em cacimbas ou mesmo em rios, sim em rios, nós por exemplo se nós não usarmos a nossa água que vem do, do contador nós temos a nossa cacimba para os moçambicanos dizem poço eu não sei o que, que os brasileiros usam mas acho que no brasil não tem poço não sei mas nós aqui temos e maior parte dos quintais tem porque a água potável uh, chega a ser caro então nós só usamos a água potável para o consumo né para cozinhar beber e a água do poço que eu vou vos mostrar que tá aqui que é uma cacimba nós chamamos aqui de cacimba em Angola, a água, as cacimbas, né? É um buraco em que a gente cava e vamos acarretando água. Essa é a forma que nós usamos cá em Angola. Então, pessoal, essa é uma forma em vídeo. É no meu telefone que eu gravei para vos mostrar como é que nós consumimos a água de uma forma rápida é um vídeo de teste e se nós tivermos aderência, né, tivermos likes, se vocês gostaram desse conteúdo eu vou mostrar cada, peço, cada pedacinho da minha vida, cada pedacinho da nossa forma de viver cá em Angola, então não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com os teus amigos e de comentar, comenta o que é que você quer saber cá em Angola e eu vou te mostrar, ainda que você me dizer como é que eh, são os bancos, eu vou fazer os possíveis de gravar um vídeo dentro de uma qualquer coisa que vocês pedirem eu vou fazer, vocês sabem, eu estou aqui para poder vos agradar, então shut up e boa continuação aí para você que está me vendo.